Na aula de hoje, eu vou ensinar como fazer exercício para o peitoral para intermediários que estejam ainda precisando de algumas dicas, mas tenha liberação sempre do seu médico e eu sou o professor Emílio Júnior, passo a passo, esse canal é passo a passo para você aprender as minhas aulas. Vamos lá, você vai ficar primeiro na posição de prancha, prancha abdominal, que é essa posição aqui. Ficou nessa posição, faz a extensão das suas pernas, mantendo a perna sempre esticada, e agora você vai flexionar o seu braço, só um pouco, isso, e volta à posição inicial. É comum muitas pessoas não conseguirem ir até lá embaixo. Então, num primeiro momento, para quem é iniciante e ainda não tem essa resistência, você vai fazer só isso aqui, olha. Quem for iniciante, só vai fazer isso aqui. Ficar na posição, descer um pouquinho, voltar. Descer um pouquinho, voltar. Isso aqui é para iniciante. Quem for intermediário, já consiga descer o corpo e volta. Desce o corpo e volta. Assim você vai conseguir trabalhar bem a região peitoral, essa região todinha aqui do seu peitoral, vai ser bem trabalhado fazendo esse tipo de treinamento, de exercício em casa ou mesmo na sua academia, mas vou lá, vou dar mais uma dica, você que ainda não consegue fazer, não tem condições de ficar nesta posição, você pode ficar de joelhos, assim como eu estou, colocar os braços mais à frente do seu corpo e flexionar, o seu braço e voltar à posição inicial. Flexiona e volta à posição inicial. Fazendo dessas duas maneiras que eu acabo de explicar nessa aula, eu garanto a você que você vai conseguir atingir seus objetivos. Tenha sempre a liberação do seu médico, seja inscrito no canal. Se puder, torne-se membro aqui para ajudar ainda mais esse projeto. Até nosso próximo encontro!